Profissionais da enfermagem participam hoje à tarde de uma audiência pública na Câmara Municipal de Fortaleza para discutir a jornada de trabalho da categoria. O objetivo é assegurar uma redução para 30 horas semanais. Quem tem mais detalhes é a repórter Raíssa Câmara. Raíssa, bom dia. Olá, bom dia a todos. A carga horária de 30 horas semanais está prevista no projeto de lei federal de 2000. Desde então, a categoria aguarda a aprovação dessa redução da jornada de trabalho. E esse é o assunto que vai ser debatido hoje, às duas e meia da tarde, na Câmara Municipal. Nós vamos conversar sobre isso com a presidente do sindicato da categoria, Tereza Neuma Siqueira. Bom dia, presidente. Hoje é muito importante que toda a categoria compareça à audiência pública. É, bom dia a todos. Nós estamos convidando a toda a categoria auxiliar de técnico e técnico-fermagem para fazer presença hoje às 14h30 na Câmara dos Vereadores e amanhã no Hotel Marido, onde vai, nós vamos prontos pronto um encontro com a categoria também. O encontro é o dia todo e vai ser discutido o assunto da redução das 30 horas sem a redução de salário o piso nacional e a questão do assédio moral. E o Ministério Público já se posicionou para que fosse elaborada um, uma comissão para fazer o um estudo do impacto financeiro. Porque, lógico, quando se tem uma redução de jornada, vai ter um impacto financeiro. Mas a nossa preocupação é o quê? Melhor condição de vida para os profissionais de saúde, uma qualidade de vida, que a jornada venha a ser menor, até porque a gente trabalha com vidas, trabalha com a atenção, a psicolo... o estado psicológico do trabalhador, quando trabalha com a jornada superior à dele, fica arriscado e a gente busca pela qualidade de vida do trabalhador. Hoje nós buscamos pela pelo, categoria de enfermagem, mas estão buscando também para as outras categorias. Muito obrigada pela entrevista. De volta ao estúdio.